Tudo bem? Hoje eu já vou contar a história para vocês dos três parquinhos. Os três parquinhos eram irmãos. Então nós tínhamos o Júlio. Oi, eu sou o Júlio. O Júlio adorava vermelho. Nós temos o Roberto. Oi, eu sou o Roberto. O Roberto adorava azul. Nós temos o Mário. Oi, eu sou o Mário. Mário adorava verde. Esses três porquinhos, eles viviam num bosque, numa floresta muito bonita. E eles viviam felizes e brincalhões. Lá, lá, lá, lá, lá, Você não me pega, eu pego sim. Ha, ha, ha, Ei, Irmãos, tá na hora de comer. É certo dia. Eles resolveram construir casas. Cada um recebe, é, resolveu construir sua própria casa. O primeiro irmão, o Roberto. Construiu sua casa de palha. Olha a casinha dele. Gostaram da casinha dele? Bonitinha, né? Essa é minha casa. Eu tenho orgulho de tê-la construída. Só com palha. O Júlio, por sua vez, decidiu construir a sua casa com madeira. Porque ele falou que ia ficar mais bonito do que acompanha. E olha a casinha dele. Essa é minha casa. Bonita, né? Bem encapada, Essa cor é maravilhosa. Ai, que orgulho. Já o Mário era muito trabalhador. Ele gostava mesmo de trabalhar. Então, o Mário decidiu construir sua casa de alvenaria. Ele decidiu construí-la com pedra, tijolos, madeira, tudo que deixasse a casa muito forte e protegida. Olha a casa dele. Essa é a minha casa e eu tenho orgulho de tê-la construído. Eu estarei seguro. Passado um tempo, apareceu um lobo na floresta, um lobo mau. Hum. Sabendo que os três porquinhos moravam na floresta, esse lobo logo sentiu uma fome de carne de porquinho. É. ele falou, vou fazer um churrasco. Hum, vai ter pernil, hum, vai ter linguiça. Uhum. E aí ele foi atrás dos porquinhos. Ele se aproximou da primeira casa, da casa de palha, e assoprou, assoprou e assoprou. E com o sofro forte do, do lobo mal. Roberto saiu desesperado Socorro, socorro, socorro E procurou abrigo Na casa do seu irmão Júlio, me ajude O que foi? O lobo destruiu a minha casa Com um sopro ah, Pode ficar aqui na minha Que ele não conseguirá destruir a minha casa Disse Júlio Para o Roberto E eles foram ficar na casa de Júlio que era a casa de madeira. Na casa de Júlio, o lobo teve um trabalhinho. Ele precisou soprar mais forte do que na casa de palha. E ele soprou. E, finalmente, a casa caiu, desmontando toda. Ficou toda quebrada. Se espalharam pedaços de madeira para todos os cantos. Da casa de madeira, saiu o Roberto e o Júlio correndo. E gritaram para o seu irmão Mário. Mário! Socorro! Mário! O lobo quer nos comer! Mário! Chegando à casa de Mário ele falou: fiquem calmos, a minha casa o lobo não conseguirá destruir. E todos eles entraram na casa de Mário. A de Mário, que era a terceira casa, casa número 3, o lobo assoprou e precisou respirar. Ele estava cansado, ele não conseguia destruir aquela casa. A casa era muito forte, muito bem construída. O lobo pensou, como eu vou destruir essa casa? E o Mario respondeu, você nunca conseguirá entrar aqui com isso. O lobo olhou e viu que tinha uma chaminé e ele falou, eu vou entrar por aquela chaminé. E ele foi e entrou pela chaminé. Dentro da casa, Mário, junto com seus irmãos, tinham acendido a lareira. Então, quando o lobo caiu pela chaminé, deu de cara com o fogo. E aí, ele saiu rapidinho da casa correndo. E nunca mais voltou a atormentar os três parquinhos Mário foi perguntar para os seus irmãos porque que a casa deles tinham caído. Roberto falou que decidiu construir a casa de palha porque era um material leve e ele não teria trabalho para carregar. Júlio falou que decidiu construir a sua casa de madeira porque era apenas pregá-las e um pouquinho de cola aqui ia colar e ele teria tempo para brincar. Ele falou, eu dediquei tempo e fiz minhas obrigações, eu construí com a madeira, eu construí com a palha, eu construí com a alvenaria, com pedras, com tijolos, deu muito trabalho, mas a minha casa não foi destruída tão fácil. Roberto e Júlio aprenderam que eles deviam trabalhar mais para ter as coisas que existe um momento de brincar e que existe um momento de trabalhar e que não adianta querer uma coisa que seja resistente como uma casa e fazê-la com um material que não é resistente eles correram um grande risco mas aprenderam a lição Sim. o que você aprendeu sobre a história dos três porquinhos? eu aprendi nessa história que a gente tem que cumprir as nossas obrigações e trabalhar duro por aquilo que a gente quer. Não é verdade, a gente tem que ser que nem o Mário, né? Ele trabalhou duro e ele conseguiu construir a melhor casa. Com isso, eu quero falar pra vocês que sim você consegue, que você é capaz de fazer aquilo que você quiser e que ninguém pode te dizer ao contrário. Se você decidir que vai fazer a lição de matemática porque você quer fazer a lição de matemática agora, você vai fazer a lição e vai tirar 10 porque você consegue, certo? Mas só vai conseguir fazer isso se quando a professora passar o dever de casa, você decidir fazer. Se você decidir que brincar é o mais importante, você nunca vai tirar 10 matemática, não é? Tem um momento certo para brincar, e tem um momento certo de estudar, e tem um momento certo de comer, e tem um momento certo de tomar banho e tem um momento certo de dormir. É importante que a gente faça tudo no momento certo para que a gente consiga fazer sempre o melhor. Certo? Espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, deixa seu like aqui, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e aqui no primeiro link da descrição vai ter uma história. Vai ter uma atividade exclusiva dessa, dessa história. Basta você clicar e ir lá pro blog e, e ver a história completa lá e ver as atividades para você poder desenvolver. Me marca nas redes sociais, assim eu vou saber se você está fazendo essas atividades, se você está gostando ou não, certo? Grande beijo! Tchau! Na casa de julho O lobo teve um trabalhinho. É, a casa desmonta sozinha. O lobo não teve trabalho nenhum.